Olá queridos e queridas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Marta, faço parte do Bonfim Studio e depois de um longo e tenebroso 2020, vocês pediram e nós atendemos. Vamos fazer a série sobre dicas e tutoriais do Canva. É um aplicativo super fácil e super bacana de você trabalhar. Vou te contar um pouquinho mais a partir de agora. Canva é uma plataforma online para trabalhos de design gráfico para quem não é designer, mas procura resultados profissionais. Para bom entendimento, sabe aquele post lindo que você deseja fazer para a sua empresa nas redes sociais? Não importa o ramo, seja, por exemplo, para marmitas fit, artesanato, psicóloga, dentista, fabricação de pães e bolos caseiros, cabeleireira, etc. Enfim, quem quiser criar designs com aspecto profissional, agora já possui uma ferramenta queridinha. O Canva é a mão que você tanto precisava. O serviço permite criar postagens para redes sociais, apresentações, cartões de visita, pôsteres, é pôsteres mesmo, panfletos, capas para Facebook, Twitter, YouTube e muito mais. Aí você vem e vem me perguntar Mas Marta, eu não sei nem desenhar casinha e pessoas palitinho. Acho um pouco difícil já sair fazendo o que você disse. Pode sim! E nessa série de tutoriais vou te dar várias dicas e provar a você como é possível sair do completo zero trabalhando com Canva. Todas as terças-feiras tem um vídeo novo em nossas principais redes sociais. Mas não para por aí não! Às sextas-feiras teremos vídeos curtinhos no Stories ou Reels sobre algumas dicas e ou configurações do Canva. Para você já se familiarizar acesse canva.com ou baixe o aplicativo em seu smartphone e crie sua conta. Comece a navegar e faça testes. Mas calma, lembre-se que você vai aprender alguns segredos deste serviço comigo. E um aviso importante, apesar de existir versão mobile via app, tanto para iPhone quanto para Android, para desfrutar melhor do Canva, recomendo que você utilize pelo seu computador, pois somente nesta plataforma terá acesso a mais recursos, diferentemente da versão para smartphones. De qualquer forma, para ajudar a todos, farei vídeos em ambos os dispositivos. Prontos para a nova Jornada do Conhecimento? Então nos vemos na terça-feira, dia 12 do 1 de 2021. Um beijinho e até breve!